Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como você pode ganhar até 30 reais por dia apenas assistindo vídeo na internet com o seu celular. Então nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo necessário para você se cadastrar nos sites. Vou te mostrar todo o passo a passo necessário para você aprender a como ganhar esse dinheiro em detalhes, em reais, tá? É muito importante que você assista até o final para você entender como é que funciona todo esse passo a passo para você não fazer errado e você conseguir ganhar aqui o seu dinheiro nesse site. Então para quem ficar até o final do vídeo, eu vou dar um bônus muito importante para como você aprender a ganhar dinheiro na internet do básico ao avançado, tá? é praticamente para iniciantes, então se você tem essa curiosidade, quer aprender ou você ainda não fez a sua primeira venda como afiliado, fica até o final do vídeo e pega esse bônus porque você vai gostar muito. E se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like e ajuda também para que o YouTube entregue o conteúdo para mais pessoas, beleza? Então a estratégia se baseia em se cadastrar em dois sites específicos que eu vou estar tá mostrando para vocês aqui na tela do meu computador, você vai se cadastrar nesses sites, você vai fazer o seu login, e você vai começar a assistir vídeos e vai ganhar dinheiro nesses dois sites, tá? Quando você começar a ganhar seu dinheiro, você vai poder trocar as moedas que você ganha lá, né? Como se fossem umas moedas, mas não é moeda. Eu vou mostrar pra vocês o que você poder ganhar lá dentro, você vai poder trocar em reais. E você pode sacar esse dinheiro diretamente a sua conta do PayPal. Então, se você não tem uma conta no PayPal, é interessante que você faça. Você faça seu cadastro aí. É gratuito, tá? É só você pesquisar PayPal aí no Google, fazer o seu cadastro e você vai conseguir criar uma conta naturalmente. A ideia desse vídeo é eu te mostrar uma forma de ganhar uma renda extra através internet, né? Porque eu sei que várias pessoas aqui no canal querem aprender a ganhar um renda extra, mas muitas pessoas não focam no trabalho como afiliado. As pessoas procuram outra forma de ganhar dinheiro sem ter que aparecer e tudo mais, beleza? Só que essa estratégia aqui também você vai aprender a ganhar dinheiro, ganhar aí de 10 a 30 reais por dia, apenas assistindo vídeos no YouTube, tá? Você não vai precisar criar conteúdo, você não vai precisar criar Instagram, nem uma conta no YouTube, nem um, nem um canal no YouTube, nem postar vídeos, nem fazer conteúdo pro Instagram, você não vai aparecer, você não vai gravar stories, você não precisa fazer nada, apenas assistir os vídeos e trocar os seus pontos aqui nesse site para você estar tá ganhando dinheiro, fechou? Então bora lá, para tela do meu computador, que eu vou estar ensinando a você todo o passo a passo. Então, pessoal, a gente tá aqui na tela do meu computador, tá? Eu vou tentar o máximo é reduzir a estratégia, é reduzir todo o passo a passo para ensinar para vocês da forma mais básica possível, para você entender de primeira, tá? Eu não quero deixar esse vídeo longo. Então, a gente vai se cadastrar no primeiro site, tá? O primeiro deles, eu vou deixar o link na descrição para você estar tá encontrando ele, tá? O primeiro site é esse. E é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é fazer o seu cadastro, tá? Depois você clicar no link da descrição, você vai cair nessa tela e você vai fazer o seu cadastro clicando aqui em up E aí você vai colocar um e-mail, seu número de celular e escolher o eu vou preencher aqui e já volto. Você marca aí as opções, tá? Para você concluir o seu cadastro, feito o seu cadastro, ele vai mandar um código de verificação para o seu e-mail. Beleza, você entra no seu e-mail e pega esse código de verificação, você coloca o seu código aí e faz a confirmação do seu cadastro. Essa é a tela principal desse site aqui, tá? Você vai deixar ele aberto e você vai agora fazer o cadastro no outro site. O outro site em questão é o Hideout, eu vou deixar o link aí na descrição também para você. E antes de tudo você precisa fazer o seu cadastro também, tá? Então você vai vir aqui em Singup. Você pode fazer aí o seu cadastro com o seu Facebook, com o seu sua conta do Google. Mas eu vou preencher aqui com a mesma conta que eu criei na, no outro site, tá? Então você seleciona aí o um nome para a sua conta. Aí você marca aí as caixinhas aqui embaixo para poder concluir o cadastro. Verificar aí que você não é um robô e clica em Singup. E aí você precisa clicar nesses botões aqui. Beleza? Só para passar mesmo. E aí ele pede para você verificar o seu e-mail. Tá? Então você vai lá no e-mail novamente, clica no e-mail do Hideout, clica em verificar. E aí a sua conta vai estar verificada e você pode fazer o seu login. Então eu vou fazer o meu login aqui. Fiz o meu login e é o seguinte. Você precisa estar com esses dois sites abertos, tá? Que é esse aqui e esse outro. E esse aqui você não vai mexer em nada. Você é simplesmente vai vir nesse Hideout TV e você vai selecionar aqui os vídeos pra estar tá assistindo eu vou estar tá mostrando para vocês como é que você vai ganhar seus pontos como você pode ver aqui no canto esquerdo da tela eu tô com zero pontos, tá então você vai vir aqui vai escolher um vídeo eu vou escolher esse vídeo aqui de um minuto e 30 segundos tá aí você clica no vídeo você espera correr o anúncio todinho você não pula o anúncio tá você assiste o vídeo completo também você vai ganhar os pontos tá você não pode sair dessa tela recapitulando você precisa assistir todo o anúncio completo certo você precisa assistir o vídeo completo também para estar tá ganhando os pontos. Como você pode ver aqui abaixo da tela, ó, eu estou com zero pontos. Então, eu vou assistir esse vídeo aqui completo com vocês, para vocês verem que eu vou estar tá ganhando essa pontuação. Eu vou dar um corte no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, mas esse vídeo aqui tem 1 minuto e 30 segundos, e eu vou já pular para o final e vou mostrar a pontuação aqui para vocês. Pronto, o vídeo foi visualizado, e como você pode ver aqui abaixo, ó, eu já tenho 1.6 de pontuação. Então, você vai fazer o seguinte, você vai voltar à tela inicial, você vai selecionar outro vídeo diferente e vai assistir novamente. Lembrando, você tem que assistir todo o anúncio do vídeo, como também o vídeo completo sem sair da tela do navegador tá, isso é importante aí nessas primeiras horas é nessas nesses primeiros vídeos que você está assistindo para você poder ganhar a pontuação, como você pode ver aqui na tela. Eu já tenho um ponto seis pontos, né? Tem um ponto de pontuação. Eu vou estar tá assistindo outros vídeos aqui. Vou acumular nove pontos para mostrar para vocês como é que eu faço a conversão dos pontos aqui para estar tá ganhando dinheiro nessa plataforma, beleza? Então vou dar um corte rápido aqui no vídeo e vou voltar aqui com a pontuação máxima. Bom, eu já assisti alguns vídeos, tá? Só que eu preciso mostrar uma coisa aqui pra... é, quando você vai trocar os seus pontos. Você precisa vincular a sua conta desse site aqui ao Hideout TV, tá? Então para isso você pode vir aqui, ó, é, em Transfer Points, tá? Você pode clicar aqui que vai vir cair nessa tela que eu tô e aí você vem, vem aqui em Link New Account, tá? Que é para você vincular a sua, com as suas duas contas. Então é só você clicar, selecionar o site, tá? Tem vários sites aí, você clicar na letra E já vai aparecer aqui, ó, o site que é aquele primeiro lá, é só você clicar nele e clicar nesse botão aqui, que é para fazer o um login na sua conta, tá? A sua conta já vai estar logada, e aí você pode retornar lá na página e atualizar que já vai estar logada. Feito isso, você já pode ver que tá vinculado a sua conta, tá? Tem aqui o meu ID, já tá vinculado. E aí, o que, é que você precisa fazer? Transferir os seus pontos pra esse site, tá? Você precisa ter aqui no mínimo nove pontos, tá? Como ele fala aqui, você tem que ter nove pontos para poder fazer essa transferência, beleza? Então, eu assisti mais alguns vídeos, já coloquei aqui para transferir, tá? Como mostrei aqui para vocês como fazer. E é só você vir aqui nesse outro site que eu vou estar tá mostrando a vocês aqui como né, transferir esses pontos para você ganhar dinheiro, tá? Você vai vir nesse site aqui você pode ver eu tenho aqui 1.4 pontos que é o equivalente aqui a um centavo de dólar você vai ganhar esse dinheiro em dólar é bom lembrar também só que você vai vir nessa opção aqui ó rede tá você vai clicar e aqui tem todas as opções que você pode trocar os seus pontos nesse site então você pode colocar como crédito na, no uber no uber Eats. você pode trocar também como crédito na Netshoes, submarino americanas até mesmo a Zatim. porém o que interessa pra gente aqui é o paypal por quê? porque o paypal a gente consegue transferir isso aqui pra dinheiro tá se você clicar aqui na opção paypal você vai ver que tem aqui uma lista da quantidade de pontos que você precisa ter e a quantidade de dólar que você vai ganhar. Então, se você acumular aqui 125 pontos, obviamente você vai ganhar aqui um real. E é só você clicar aqui nesse botão que você vai poder fazer a sua transferência. Eu não posso fazer ainda essa transferência porque eu não tenho 125 pontos, como você pode ver. Mas toda vez que você tiver 125 pontos, toda vez que você acumular cada vez mais pontos, você vai poder trocar aqui sempre por esses dólares, tá? E como você pode ver, o dólar hoje em dia deve estar em torno de cinco reais. Então, uma troca aqui de 125 pontos, você já acumula cinco reais aí na sua conta do PayPal, tá? E assim que você transferir, ele vai diretamente para sua conta do PayPal já em reais É bom lembrar também. E uma dica muito importante que eu dou para você é que toda vez que você estiver assistindo aqui, os vídeos aqui no Raidout TV, é bom você ficar na página, tá? Não tente dar uma despertinho, assim como eu fiz também de sair da página, é, deixar o vídeo rodando e você ir para outra aba, porque ele tem um sisteminha aqui dentro, que quando você sai da aba, o vídeo para. Tanto o anúncio como o vídeo. Então o vídeo só vai começar a rodar assim que você tiver dentro da aba. Como você pode ver aqui o anúncio está rodando e já vai contabilizar para mim. Então o que é que você pode fazer? Você pode abrir aí esse no site, no seu notebook, no seu computador, enfim. Você pode deixar aberto nos vídeos e você fazer alguma atividade sua, ler um livro, jogar um videogame e deixar aberto. Vai estar lá contando a pontuação e futuramente você pode estar trocando aí suas pontuações. E você não precisa fazer nada, cara. Como você pode ver, você apenas vai assistir vídeos, vai trocar as pontuações e vai estar ganhando dinheiro assistindo um vídeo, assim como eu falei no início do vídeo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Acabei mostrando aqui para vocês uma forma de ganhar dinheiro assistindo um vídeo. Eu sei que tem muita gente que pesquisa isso no YouTube, porém não tem vídeos aqui no YouTube que ensinam a forma correta, que falam a verdade ou que mostrem na prática como é que faz para ganhar como você pode ver é um pouco trabalhoso né porque você tem que estar assistindo vídeos não é toda hora que usar nos que funcionar para você estar tá ganhando mas você precisa assistir é para ganhar tá então você tem que ter um pouco de paciência assim como todas as outras estratégias que permitem você ganhar dinheiro assistindo um vídeo então se você for colocar em prática tem um pouco de paciência assiste os vídeos deixa o vídeo passando faz outra coisa e agora para quem ficou até o final do vídeo eu vou deixar aqui na descrição o um link do meu mini curso onde eu vou ensinar para você do zero a tá ganhando dinheiro com uma filha então é uma sequência aí de seis aulas bem explicativas para você contando zero mesmo como vocês cadastrar nas plataformas, como escolher o melhor produto para vender como afiliado, como fazer a sua primeira venda. É uma série de aulas que você vai estar tá aprendendo aí do básico ao avançado, a fazer a sua primeira venda como afiliado. Então, o link tá na descrição, vou deixar nos comentários fixado também. vai lá dá uma conferida, é de graça e você vai gostar muito. Fechou? Se inscreve aí no canal, caso não seja inscrito, deixar nos comentários se você já conhecia esse site, se você já dinheiro com ele, porque é interessante que outras pessoas também vejam que vocês utilizaram e se realmente vale a pena passar um tempo assistindo esses vídeos para estar tá ganhando dinheiro assistindo um vídeo. Então, espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui também nos cards é, um vídeo ensinando você a ganhar dinheiro com o TikTok também assiste lá que você vai gostar, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!